Olá para você que nos acompanha, estamos começando o TRT Entrevista. Abril é o mês de conscientização quanto aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Inclusive, no dia 28, é celebrado o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente. Para falar um pouquinho mais sobre essas questões, principalmente os pontos e aspectos jurídicos dos acidentes de trabalho, a gente conversa agora com o juiz André Molina, ele que é titular da 2ª Vara do Trabalho de Grande. Doutor André, seja muito bem-vindo ao TRT Entrevista. Muito obrigado. Olá, Ezequias. Olá a todos os colegas aqui do TRT 23 e principalmente aos nossos ouvintes e aqueles que nos assistem. Doutor André, quando falamos em acidentes de trabalho, é claro que a questão primordial que se tem em mente é preservar a vida do trabalhador. Né? É ele que acaba sofrendo as consequências e as sequelas, muitas vezes até mesmo a morte. Mas é inegável também que existem umas questões jurídicas que são importantes lembrarmos, é, importante lembrarmos que está sujeito o um empregador, o um empregado, é, que não cumpre as normas ou que deixa que os acidentes ocorram em um ambiente de trabalho. Pensando na questão do empregador, aquele que não segue as normas de trabalho, aquele que não segue as normas que estabeleçam a necessidade de um ambiente de trabalho seguro, aquele está sujeito, que consequências ele pode ter? Sim, é, esta é uma questão bastante complexa da nossa legislação. Por quê? Porque há vários dispositivos que tratam das consequências do acidente. Eu, eu antecipo dizendo que nós podemos ter até sete consequências distintas a partir de um único acidente. Isso porque, eu vou tentar ser muito breve, a nossa Constituição brasileira apresenta duas diretrizes, dizendo que são direitos fundamentais dos trabalhadores conviver em um meio ambiente do trabalho sadio e equilibrado. E também a nossa Constituição diz que é direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Então, a partir dessas duas diretrizes da nossa Constituição, a nossa lei brasileira foi construída em busca desses dois vetores. Então, nós temos consequências, por exemplo, no direito previdenciário. Um empregado sofre um acidente do trabalho, às vezes um acidente grave, ele se afasta pelo INSS, né? popularmente se fala ficar encostado pelo INSS, e ele recebe um valor do INSS. Só que se a culpa do acidente foi do empregador, o INSS apresenta uma conta para o empregador, é chamada ação regressiva. O empregador então é chamado à justiça para pagar de volta tudo aquilo que o INSS gastou com o trabalhador. Está resolvido? Não. O empregador eventualmente é multado. Pela, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o empregado sofre um acidente por falta de EPI. Então está se descumprindo uma normativa trabalhista. O auditor fiscal vai à empresa e multa a empresa. Então ela já pagou o INSS, já foi multada. Tem as consequências no contrato de trabalho, o trabalhador se afasta e a empresa tem que continuar recolhendo FGTS, mesmo sem trabalho, sem contraprestação, tem consequências no contrato. Ele volta do afastamento, ele tem a, a chamada garantia provisória, que também se chama na prática de estabilidade, que ele não pode ser dispensado. Por um ano, não é isso? Por um ano, 12 meses no mínimo depois do retorno. E o principal também são as ações acidentárias, que são de atribuição e competência da justiça do trabalho. Então, um trabalhador que se acidenta, ele pode ficar eventualmente inválido ou perder a sua capacidade. Existe um rosário de indenizações por danos morais, estéticos, existenciais, pensionamento, lucros cessantes, então há um, uma, um grande emaranhado normativo que decorre dessas diretrizes constitucionais de modo a proteger o trabalhador. Então, na prática, um acidente do trabalho que acontece Pode levar, inclusive, à falência e à ruína de um empregador. É um, uma fala muito forte, né? Ou seja, é, é muito mais fácil, penso eu, né? e acredito que é o pensamento correto, adotar as ações de prevenção, as medidas de prevenção, do que deixar, do que correr o risco de ter um acidente, já que me parece que é algo muito caro. Sem dúvida nenhuma, a legislação, ela reage muito fortemente quando acontecem acidentes. Inclusive, pode aumentar até o tributo. O valor de tributos que o empregador paga, existe um tributo chamado SAT seguro por acidente de trabalho, então quanto mais aquele ramo de atividade, aquela empresa causa acidentes, até tributo aumenta, então há na, na, na legislação brasileira uma reação muito forte aos acidentes, então o empregador tem que evitar que eles aconteçam, como? Cumprindo a legislação, ou seja, por exemplo, dando os treinamentos adequados, fornecendo os equipamentos de proteção. É, equipamentos de proteção tanto individuais dos trabalhadores quanto equipamentos de proteção coletivos, em máquinas, em, em utensílios. Então, tomando essas medidas que a lei determina que o empregador faça, o risco de acidentes ele é reduzido muitíssimo. Mas ainda assim pode acontecer algum acidente por uma suposta fatalidade. Mas se o empregador comprovar que ele cumpriu toda aquela normativa, ele fica resguardado em relação a isso. Aí o trabalhador que sofreu um acidente por uma eventual fatalidade, ele vai ser afastado pela Previdência, só que não vai ter a cobrança da Previdência e todas as indenizações. Se o empregador comprovar que agiu adequadamente, cumprindo a lei protetiva. É, em relação à questão trabalhista, propriamente da Justiça do Trabalho, é, a questão é o que o empregador pode responder a uma ação é, pela ocorrência do acidente de trabalho, não é isso? Que tipo de aspectos poderão ser discutidos nessa ação? Sim, exatamente. As ações que são de atribuição da Justiça do Trabalho cuidam principalmente dos aspectos indenizatórios. Então, o que é que vai se discutir? Se o acidente gerou danos, se houve limitação, se houve perda da capacidade, é o empregador comprovar que ele cumpriu, atendeu as normas de proteção, que ele entregou os EPIs adequados, que ele tem o controle escrito desses EPIs, que ele tem o controle dos treinamentos. Então, vai se estabelecer no processo trabalhista uma discussão em torno da culpa pelo acidente, se foi do empregador ou até um ato inseguro do trabalhador, que isto isentaria o empregador de responsabilidade, então conta a culpa do acidente, e qual a extensão dos danos, para verificar se aquele trabalhador ficou inválido ou incapacitado para a sua função, ou se ele tem condições de exercer uma outra função compatível. E nessa questão do, dessas indenizações, ela é calculada de acordo com o salário, não é isso? Exatamente. A base de cálculo para as indenizações, a princípio, é o salário do trabalhador. Então, imagine o caso de um trabalhador que ganha razoavelmente bem e jovem, que sofre um acidente. Então, há casos em que se estabelece uma pensão vitalícia... Com base nisso. Então pega um trabalhador de 25 anos que ganha razoavelmente bem e fica inválido por conta de um acidente, ele vai ter uma pensão pelos próximos 50, 50 e poucos anos. Então imagina como isso pode onerar e penalizar um empregador que não cumpre a lei. Daí a sua fala que inclusive pode falir uma empresa. Sem dúvida nenhuma. Há ações identizatórias de valores milionários. Quando é, o senhor diz isso, que pode falir uma empresa, é aquela questão que a, gente, que a gente pergunta, né? Mas inviabilizar uma empresa não é mais prejudicial para a sociedade? Este tipo de argumentos é quer dizer, um argumento que nós falamos um argumento ético ou um argumento político, mas o juiz, felizmente ou infelizmente, ele não pode entrar nessa discussão. O juiz tem que analisar no caso concreto se estão presentes os requisitos ou não. Se os requisitos estão presentes, é obrigação constitucional do juiz decidir neste sentido, mesmo o juiz sabendo como cidadão que aquela decisão dele pode quebrar uma empresa, mas o juiz tem a liberdade de ponderar eticamente, é, dosar a mão? Não pode. O juiz tem que decidir daquela forma. É a mesma situação, se eu vejo, faço uma analogia muito simples, um carro muito simples e usado na rua bate em um carro de luxo. Se aquela discussão for levada à justiça, o juiz que analisa o caso vai ser obrigado a condenar o dono do carro simples a pagar o carro de luxo. Ele tem condições de pagar? Não sei lá na frente que isso vai ver. Isto pode levá-lo à, à ruína, à insolvência? Pode, mas é obrigação do juiz fazê-lo. O juiz não tem a liberdade de calcular a indenização com base em bom senso, em ética ou ideia de justiça. Perfeito, o conceito é o mesmo no caso. É, eu me lembrei agora de, um, de, um, de um, uma matéria que a nossa colega aqui na comunicação fez, de um caso no interior do Estado, um casal de empresários, é, envolvia também acidente de trabalho, e na história, foi uma crônica que ela fez né, sobre o caso, ela conta que depois da condenação, um empresário que era bem conhecido na cidade foi visto vendendo espetinho né, na rua, ou seja, faliu, né? Sem dúvida. Eu já presenciei ações indenizatórias que, somando todas as parcelas, passa de 2 ou 3 milhões facilmente. Então, quem é que tem? como capital ou mesmo patrimônio, 2 ou 3 milhões para pagar uma indenização. É muito difícil. Então pode acontecer em tese de um acidente com o um único trabalhador em uma fazenda levar à perda da fazenda. Ou seja, é muito mais barato prevenir acidentes sem dúvida, e não só no aspecto econômico também, em todos os outros aspectos, né, que vai onerar menos o sistema do SUS, vai onerar menos a previdência e por isso nós não precisaremos de tantos impostos, vai onerar menos o empregador e principalmente vai zelar pela vida do trabalhador. O nosso bate nosso bate-papo até agora centrou muito na questão do papel do empregador. Mas ele não é o único responsável por preservar um ambiente de trabalho seguro, né, por, por garantir, por manter um ambiente de trabalho seguro. É, apesar de acabar sendo é, responsabilizado com mais é, penalidade em relação a, é, a custos. né? Mas não é só ele que tem essa, essa, essa, essas consequências jurídicas, o empregado também está sujeito a algumas delas, não está? Sem dúvida. As normas que tratam de meio ambiente do trabalho obrigam também o trabalhador. A CLT é claríssima, por exemplo, penalizando com justa causa o empregado que se recusa a usar equipamentos de proteção. É cultural, Zequias, a gente vê na prática, por exemplo, no ramo de construção civil. Então, obras menores, é cultural de alguns dos trabalhadores não gostar de usar EPI. Porque Cuiabá é quente, aquele chapéu na cabeça me incomoda, ele tira o chapéu, cai um tijolo lá de cima e causa um acidente. Então, se ficar comprovado, que o trabalhador se recusa a usar os equipamentos de proteção, o empregador pode aplicar uma justa causa nele. O importante é que tenha-se prova disso, né? que o cobre que se o advirta por escrito numa primeira falha para poder ter um laço probatório e aplicar uma justa causa. Mas é comum ser mantidas na justiça justas causas de empregados que se recusam a cumprir normas de segurança no trabalho. É, em relação a este ponto, o senhor quer destacar mais algum, alguma questão em relação à responsabilização de empregado e de empregador que ainda não foi citado, doutor? Sim, também nessas ações indenizatórias é possível a comprovação de que o acidente se deu por responsabilidade do trabalhador. Isto é chamado fato da vítima, ou seja, imagine um caso de um motoboy. Ele trabalha com, com motocicleta no trânsito de grande cidade e está suscetível a um risco de acidente. É considerado até pela lei uma atividade de risco e ele recebe até adicional de periculosidade. Só que imagine o caso de um motoboy que descuidando das regras básicas, não coloca o capacete e avança um sinal vermelho. Ele bate, então cai e se machuca. Este fato é um acidente de trabalho? É, porque ocorreu no curso do trabalho. Mas haverá alguma responsabilidade do empregador? Não. Porque o acidente ocorreu, primeiro, porque o próprio trabalhador avançou o sinal vermelho e foi grave ao ponto porque ele tinha tirado o capacete no trânsito e o empregador não tinha como controlar o que ele estava fazendo na rua. Certo. É, para a gente finalizar, doutor, é, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho ainda também sobre as questões envolvendo as normas de saúde. Quais são as principais normas que o, empregado, que o empregador tem que se atentar para garantir que o ambiente seja é, saudável e... O que ele deve observar em relação a essas normas? São várias normas, cada área tem uma, tem, uma, tem uma norma diferente, como é que é isso? As duas coisas. Existem normas que são gerais e aplicam-se a todos os âmbitos de atividade. E existem as famosas NRs, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que têm aplicações específicas. Então, por exemplo, nós temos normas regulamentadoras específicas para a atividade em hospitais. Na pandemia agora foi muito discutido isso. O médico, o enfermeiro não pode deixar de trabalhar na pandemia, o quanto mais se precisou dele. Então existe uma normativa específica para esse ramo de atividade que precisa cumprir quais são os equipamentos de proteção, qual é a normativa, distanciamento. Então nós temos norma regulamentadora para hospitais, nós temos norma regulamentadora para trabalho no campo, em fazendas, em céu aberto. Nós temos norma regulamentadora para trabalho com máquinas e equipamentos. Essas normas, inclusive, foram revisadas recentemente no governo passado, não é isso? Não, elas não foram necessariamente revisadas. O que houve na gestão é, do executivo passado foi como se fosse uma compilação. Essas normas, elas estavam dispersas. O que, que se fez? Reuniu-se todas elas em um único documento normativo para facilitar o acesso e a consulta. Mas essas normas é permitido, e até deve ser assim, que ela seja atualizada ao longo dos anos. Por isso que não é uma lei em sentido estrito. A lei, a CLT, diz, poder executivo, aprove essas normas sendo normas do Poder Executivo, elas têm uma maior flexibilidade para serem atualizadas sem a burocracia necessária para aprovar uma lei. Até porque muitas vezes a questão do trabalho interno ele muda conforme as tecnologias avançam. Né? Exatamente. Uma outra analogia que eu faço para facilitar também, a gente vê, por exemplo, acontecer acidentes aéreos. Então investiga -se e se descobre por que aquele acidente aéreo aconteceu. Por tal conduta e muda-se a normativa de todo o tráfego aéreo para que aquilo não volte a acontecer. Com as NRs é a mesma coisa. Então, se está tendo muita notificação de acidente em determinado ramo de atividade, aprimora-se aquela NR para que aquilo não volte a acontecer. Então, as NRs são dinâmicas e o empregador, conforme o porte dele, ele tem que cumprir a maior parte ou todas as NRs. Até porque em grandes empresas há necessidade até de contratação de engenheiros de segurança do trabalho para analisar estudos de ambiente, de cumprimento e dizer, trabalhador de tal setor, o risco é este, você tem que tomar tais medidas de proteção. Então existe um documento de porte obrigatório das empresas, da maior parte das empresas, que é um engenheiro ou um médico de segurança que tem que elaborar. É como se fosse um manual de instruções próprio para aquela atividade. Então, eu contrato um profissional para pegar as NRs, que são mais gerais, e dizer quais são aplicadas aqui na minha planta, aqui na minha empresa. Então, o um engenheiro de segurança vai lhe entregar este documento, que é um programa de gerenciamento de riscos, e aí você, na prática, cumpre aquilo. Ou por meio de um técnico de segurança, que faz o dia a dia da aplicação, ou em empresas pequenas, o próprio gestor, o gerente, vai cumprir. Você está nessa função, você tem que cumprir estas regras de proteção e você tem que usar capacete e luva, porque foi um engenheiro que nos mandou fazer assim. Cumprindo essa normativa, o risco de acidentes reduz drasticamente. Perfeito. doutor André, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no TRT Entrevista. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim do TRT Entrevista. Um abraço e até a próxima.